Hoje a gente vai falar em como você treinar de maneira rotineira, como você encaixar os seus treinos, como você sai desse estado pasmaceiro, fazendo nada e começa a aplicar essa rotina nos seus treinamentos, como voltar aos seus treinos, beleza? E retornar é sempre um grande problema, né? Qual o grande problema do retorno, né? É, porque o nosso corpo tem aquela velha máxima, do estímulo e do não estímulo. Aquela vale a máxima do quanto estimulado você vai. Quanto mais exigido do seu corpo, você vai melhorando o seu condicionamento, você vai aprimorando. Quando você não estimula, ele vai ter um declínio. É a lei do uso e do desuso do seu organismo. O seu organismo vai estar sempre se adaptando ao que ele necessita, às suas necessidades, certo? Para ele estar equilibrado, não gerar um estresse quando tiver que fazer novamente essa atividade, esse esforço, esse exercício, esse trabalho para o seu organismo. ele está sempre ex executando isso da maneira mais fácil possível, com o menor gasto energético possível. Beleza? Então quando você vai estimulando o seu corpo, com aquela rotina certinha, estimulando, pá, estresse, descanso, estresse, descanso, estresse, descanso, seu corpo vai se adaptando, vai estimulando, e ele vai estando cada vez mais preparado para a atividade que você vai fazer. A sua corridinha, a sua corridinha rápida, a sua corrida longa, você está mais apto a isso. Só que a partir do momento que você Pum, dá um off de 15 dias. Ó, oh, já fui lá nos 15, ia começar com, com uma semana, dois dias. Então, quando você dá um off muito grande, muito largo, até mesmo três meses de treinamento, como tem muita gente que faz, né? A periodização da maratona. É uma maratona aqui, descansa três meses, depois começa outro ciclo a maratona de novo, descansa três meses e assim vai levando, né? E é sempre difícil retornar. Porque nesse período, eu falei 15 dias, né? Inicialmente. 15 dias é um período que o seu corpo já se encontra quase como um estado de cara sedentário, de um sujeito sedentário. Porque você estava lá no máximo e ele, pum, tem um declínio. A frequência cardíaca em repouso já sobe, tudo já dificulta, todos os processos metabólicos já estão mais desacelerados, porque não precisa trabalhar tão acelerado, porque não está sendo exigido. Então o seu corpo vai se adaptando a ser mais preguiçoso, a gastar menos energia, né? Porque você vai gastar energia, só vai gastar o necessário. Então beleza, a gente entendeu aqui mais ou menos o processo do não treinamento, do off, do descanso, daquele período no qual a gente está agora, vamos assim dizer. E agora a gente quer retornar. Então você chega e quer retornar. Se você já retorna como você terminou, cara, eu acho que não vai dar certo. Porque o seu treino vai ser muito sofrido e muito frustrante, porque você não vai conseguir atingir o mesmo desempenho que você estava tendo no final dos seus treinos, no pico, no seu auge ali, você vai ter um declínio. Então o interessante, quando a gente está retornando aos treinos, é não pensar muito no volume e na intensidade que você executava antes. É interessante que você comece o processo de estar em movimento, de você arrumar aquele tempinho certo para o seu organismo para você estar tá trabalhando ele, para você estar tá exigindo coisas que você não vinha exigindo anteriormente, nesse período que você ficou parado. Beleza? Então esse é o grande ponto. Começa reservando 15 minutos, 20 minutos que seja para suas atividades e comece a colocar o corpo em movimento. Comece a dar essa disciplina fisiológica, disciplina psicológica para o seu organismo, para você ir trabalhando aos poucos do movimento. E assim você vai aumentando o volume e a intensidade. Mais uma vez O que é interessante é a gente trabalhar nesse momento de retomada é a gente fazer as bases para a corrida. São os exercícios educativos, para você reeducar, relembrar, porque a lei de uso e desuso, se você não está trabalhando uma habilidade, se você não está trabalhando a habilidade da corrida, se você não está trabalhando a sua percepção de corrida, você vai perder essa percepção também. Então sua corrida volta para um padrão diferente. O padrão, não o padrão preguiçoso, que eu gosto de falar da corrida preguiçosa, mas aquele padrão menos reativo, seu tempo de resposta com solo fica diferente, você tem uma resposta neuromuscular diferente, porque você não está exigindo mais do seu organismo. Então, os treinos educativos, os treinos funcionais para acordar sua musculatura, para reativar aquele grupo muscular que não estava mais sendo ativado, são muito, são, é muito interessante você ter esse tipo de treinamento para você ir aos poucos, já incrementando a sua corrida de uma maneira segura. Você vai retomando o seu treinamento. E assim que você vai se colocando em movimento, aos poucos, ah, vou fazer todo dia agora. Calma, cara, calma. Vai aos poucos, você pode fazer todo dia atividade, é até recomendável, mas coloca um dia de corrida propriamente dita Coloca um outro dia para você fazer os treinos funcionais, treinos de musculação, treino de fortalecimento Outro dia você pode colocar bike, volta a corrida, começa com corrida três vezes na semana Mais atividade todos os dias, atividade de força e mais outras duas Uma atividade secundária como bicicleta, natação por exemplo, em outros dias para você ir retomando as suas atividades, mas lembrando sempre com um volume baixo e uma intensidade baixa só para reorganizar o seu organismo, voltar à atividade, para acordar o seu corpo. E para gerar aquela disciplina, daquele horário, daquele treinamento, você vai lá, vai mobilizando o seu organismo. E aos poucos você vai gradativamente botando carga, intensidade, volume no seu organismo. Para que você consiga ter o seu ano inteiro, o seu planejamento, sem que você se frustre. Porque normalmente quando a gente volta já muito forte, a atividade fica muito... Pouco prazerosa, porque você fica naquela como se o freio de mão tivesse puxado demais, né? Tá pesado, freio de mão puxado, a perna não responde direito. Então vai com calma, não exija muito do seu corpo, da sua performance nesse momento. Vai aos poucos e já vai mentalizando onde você quer chegar. Porque o objetivo é sempre fundamental, gente. O que, que você quer nesse ano, o que, que você quer nessa retomada? Pô, eu quero chegar lá nesse nível de performance, eu quero fazer 21 abaixo de 2 horas, eu quero correr 42, eu quero fazer meus melhores 10K daqui a 4 meses. Você já vai preparando mentalmente, você já vai, digamos, preparando o seu terreno para o que você vai fazer mais à frente, mas com calma. Por enquanto, só reacordando o corpo, né? reanimando ele, para você criar essa rotina de treinamento, fazendo as bases para o seu treinamento. Porque o seu corpo parou de ser utilizado, parou de ser estimulado. Então a gente tem que estimular aos poucos ele novamente. E não adianta se cobrar muito nesse início, porque senão você pode acabar se frustrando. Porque a frustração vem da expectativa. Se você está com uma expectativa muito alta, lá em cima, e não consegue chegar nem perto da resposta da expectativa, a gente se frustra. Assim que funciona o barato da frustração. Então, se você não bota uma expectativa muito alta, tudo bem. O que vier é lucro. Fica muito mais fácil de você se manter na rotina. E aos poucos você vai gradativamente crescendo no volume, na intensidade dos seus treinos. Para você ir galgando dentro desse planejamento que você fez para o seu objetivo. Para você chegar lá com muita saúde e prazer. Beleza, gente? Compreendido. Falei aqui, falei rapidinho. Mas vamos às perguntas? Tem perguntas sobre o tema? Sobre o que, que é bom voltar a fazer? Vamos lá, o Marcos está de olho aqui, vamos ver quem mandou as perguntas bacanas aí para a gente fazer uma, dar uma condensada aqui e tentar atender todo mundo. Vamos lá ver o que o Marcos já mandou. Se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, manda pergunta aí que o Marcos vai lá, pega, capta aí o negócio, joga para cá para mim e eu respondo para você. Vamos que vamos. Vamos lá, o Marcelo Souza, é Andrei mesmo ou ele já tá falando? <risos> Marcelo Souza. Algum problema em treinar todos os dias? Vamos lá, Marcelo. O grande ponto desse treinar todos os dias é exatamente a questão de você não estava fazendo nada anteriormente, beleza? Pegando o tema que a gente está falando hoje, tá? Na retomada dos treinos. Se você já vem treinando, tal, depende sempre daquele de quem você é, ok? Então você está retomando agora suas atividades. Você não estava fazendo nada e você quer retomar fazendo atividades todos os dias? Pode fazer atividade todo dia? Pode fazer atividade todo dia. Mas evite fazer o mesmo estímulo todo dia. É interessante seu corpo ser estimulado, mas ele precisa do repouso. Você estimula, repousa, descansa para ele gerando a sua supercompensação e melhorando o seu condicionamento. Porque senão você pode dar o estímulo, estímulo, estímulo, estímulo, daqui a pouco você cansa, você se lesiona. É porque você está estressando muito o seu corpo. Então você fica muito mais suscetível à lesão. Então dê estímulos diferentes. Você pode treinar todos os dias essa retomada? Como eu falei anteriormente. Treina, mas faz um treino de corrida propriamente dito, depois você faz um treino funcional com educativos, depois faz um treino diferente, pode botar uma bike e vai aos poucos reanimando o seu corpo. Tenta botar os treinos, a intensidade e o volume de acordo com o seu condicionamento. Você está retornando, não tem como eu te falar, ó, diminui 50% do que você estava fazendo anteriormente na sua última semana de treino. Não, não tem muito isso, Ok? O que você tem que pegar é o seu passado, o seu histórico de treinamento. O que você já fez anteriormente, tá? porque cada corpo responde de uma maneira diferente. Então vamos lá. Retornou aos treinos? Retome de maneira gradativa. Evite dar o mesmo estímulo todos os dias. Treino forte todo dia. Você pode treinar forte na retomada? Pode treinar forte, mas tenta treinar forte com volume pequeno, volume baixo. Da mesma forma, vai treinar com volume muito longo. Não vai tão longo, cara. Pô, André, mas eu tava acostumado a correr 60km todo domingo. Beleza. Então, cai pra 20. <risos> tá, cara? Vai respeitando o seu corpo. Vai escutando o seu corpo. Mas diminua. Deixe de dar uma adaptação. Começa a apertar o negócio 15 dias depois que você já reativou o seu corpo. Você já tá nessa disciplina de atividade. Tá bom? Mais ou menos por aí. E vamos nessa com segurança. Jube. Jube Rocha. E sobre treinar na areia? Tem muita diferença. Cara, treinar na areia tem muita diferença, principalmente pela questão da força de reação do solo. Lembra do impacto? Impacto é quando dois corpos se encontram, um pode deformar, o outro deslocar, ou então os dois podem reagir dessa forma, né? O impacto gera isso nos corpos. Normalmente quando a gente corre na areia, o corpo que mais se deforma, o corpo que se deforma com mais facilidade é a areia, beleza? Até você imprimir comprimir bem a areia naquele momento que ela fica bem. É, compactada, aí apoia bem o seu corpo, né? mas você afunda E ela principalmente ela responde para um lado, responde para o outro Ou seja, te gera uma, uma, um desequilíbrio, uma desestabilização articular Que o seu corpo tem que trabalhar para isso Isso acaba gerando maior estresse maior muscular Por conta dessa desestabilização que você tem que ir estabilizando E você ainda perde a força de reação do solo Que muitas vezes te ajuda, retornando, retornando a força nesse né? impacto Para te impulsionar então acaba que você tem que aplicar mais força. E o é interessante que eu gosto da areia é que você tem que trabalhar bem o seu desequilíbrio. Porque aí você começa a prestar atenção de como com o seu corpo desequilibrado você não precisa empurrar a areia. Porque se eu empurro a areia, a areia vai para trás e eu não vou para frente. É, alguém deformou, alguém deslocou. E nesse caso quem deslocou foi a areia que foi para trás. E não me deslocou para frente. Então trabalhando bem o meu equilíbrio, é só apoio, apoio, apoio. Eu só apoio meu pé na areia, o meu próprio desequilíbrio já me leva à frente. Apoiei, apoiei, apoiei e com isso eu vou aprendendo a trabalhar o meu desequilíbrio, a minha postura E estabilizando o meu corpo a cada passo Por isso que é muito interessante fazer o treino na areia É um treino interessante para fazer nessa retomada? É, mas ele é ligeiramente um treino pesado Mas você pode fazer, porque estímulos diferentes ao seu organismo são sempre bem vindos tá Para você melhorar a sua percepção Porque a percepção é o que manda na corrida Bora, vamos aqui para o Jefferson Campos como fazer um descanso sem perder o padrão já alcançado? Que tipo de treino fazer? Vamos lá, Jefferson. Essa aí é quase que o segredo do, do treinamento, né? Como fazer o treinamento nesse momento para você não perder? Bem, cara, não tem muito. Eu ainda não encontraram esse número mágico de como fazer treinamento. Principalmente treinamento de longa distância. Como 10? É longo, é fundo. Tá? São provas de fundo e tudo mais. É, você não tem muito um padrão de como fazer esse descanso, porque a gente não tem números precisos para se realizar isso, para se medir, né? para se precisar essa situação. Como não perder? O interessante é você tentar perder o mínimo possível. né Então como é que a gente perde o mínimo possível? Mantendo o corpo em atividade. Aquele negócio de dar um zero, de dar um off, de pum, perna para cima e ficar parado. Essa é a pior coisa que tem. É interessante sempre manter um certo estímulo, um estímulo leve, para você recuperar um regenerativo, um estímulo leve, Dentro do seu condicionamento, das suas zonas, que aí você tem que saber quem você é, para saber onde que você pode trabalhar, uma velocidade X, uma velocidade Y, que não vai sobrecarregar tanto o seu organismo. Que tipo de estresse está gerando em você essa atividade pós-temporada, digamos assim? Porque é interessante você manter o seu corpo ativo, mas eu não tenho como te dizer que você tem que fazer tantas vezes por semana, em tal intensidade, para você não perder isso, ok? É interessante que para você perder menos rendimento, mantenha esse treinamento. O treinamento tem suas nuances de picos e vales, digamos assim. Onde você atinge o seu objetivo A, você tem que estar no auge da sua performance, beleza? E manter-se no auge da performance é muito complicado. Então sempre dá uma quedinha e você retorna. Retorna e assim você vai crescendo. E tentando fazer com que esses vales dos seus picos sejam cada vez menores. Okay? Você atinge o pico, aí depois você volta e você está aqui, opa, o pico é aqui. E cada vez que você vai se especializando mais, fica mais próximo a essa situação, para que você não vá lá no declínio, onde você esteja, vamos dizer que o seu pico, é você fez os seus, seus 10 quilômetros para 39 minutos, aí daqui a pouco você vai lá e retorna e está correndo para 50, entende? Sua performance cai muito. O seu VO2, se você falar de VO2, você está lá com 65 de VO2 e daqui a pouco você causa um destreinamento tão grande no seu organismo, você vai lá e cai para 53, sacou? Porque você ficou muito tempo sem fazer nada inatividade. Na é interessante você se manter ativo, para justamente evitar esses vales. Então, você vai se mantendo ativo, descansa um pouquinho, mas mantém um o corpo ativo, em movimento, para você também trabalhar a sua percepção, não perder a sua percepção. Está sempre trabalhando os estímulos no seu corpo, tá bom? Na corrida, ok? Entendido? Dúvidas? Qualquer coisa, mete aí que a gente fala de novo disso aí. Vamos lá, Adriana Bastos, depois que dei uma diminuída considerável, tenho sentido dor nas costas com frequência. Tem a ver com velocidade imprimida que está fora do que estou dando conta no momento? Talvez Adriana, talvez, talvez, talvez, porque você deu uma diminuída considerável. Você diminuiu onde essa diminuída considerável? Você já tirou o treino de força, o fortalecimento, parou com ele, entende? Você começou a, sei lá, trabalhar mais sentada, ficar mais parada, ficou menos ativa nessa diminuição considerável. Você começou a fazer outras atividades, que continuou trabalhando o seu cardiovascular, mas deixou de trabalhar sua musculatura. Isso tudo tem que ser analisado. Mas essas dores consideráveis nas suas costas podem ser por uma fraqueza, uma postura que você adquiriu. Uma postura equivocada durante esse tempo que você parou o treinamento, diminuiu o seu fortalecimento. Tá? E voltou a correr. Exigindo do seu corpo um certo balanço, uma certa estabilidade Que as suas costas vão trabalhar muito durante a corrida para manter sua postura E se ela não estiver forte o suficiente, não estiver estimulado o suficiente Você vai, vai gerar essas dores nas suas costas, ok? Tem que ver o seu dia a dia Que quando a gente fala em dor, desculpa se eu não estou sendo muito claro Mas quando a gente fala sobre dor, é que a dor pode ser muita coisa Mas o fato de você deixar de estimular o seu corpo Isso desprotege o seu organismo Esse é o grande ponto Desprotege as suas costas, a musculatura que estava ativa, trabalhando ali intensamente Quando você desequilibrava para cá, ela rapidamente já contraía para estabilizar o seu corpo Hoje em dia ela demora, tem uma resposta mais letárgica, demorada Por conta dessa falta de ativação, beleza? Isso pode acabar gerando esse desconforto, essa dor Que pode ser várias coisas, até mesmo só o estresse muscular do trabalho que está sendo realizado novamente, tá bom? É, Juliana, Diego, estou voltando agora a correr meus 10K então estão em torno de 55 minutos. Quero muito fazer uma meia maratona. Para quando posso programar? Beleza, Juliana. Ótima pergunta. Você quer fazer esses 21K para quanto? Quanto tempo você quer realizar esses 21K? Entende? Essa é a pergunta. Pô, beleza. Eu quero fazer um 21K. São 21km. Mas você quer fazer 21km em 2 horas e meia? Em 3 horas? 21K abaixo de 2? 21K em 1 hora e meia? Tudo isso vai depender do seu treinamento, onde você está hoje. Você está fazendo 55, 10 km mas eu quero fazer em X tempo. Então, aqui é que vai, a gente vai falar. Aí é que seu treinador vai falar, pô, você vai ter que esticar muito, vai ter que trabalhar com uma intensidade, vai ter que trabalhar com uma rotina muito forte para você conseguir atingir, ter o condicionamento físico para atingir seu objetivo seu aqui, beleza? Mas aí, se o seu objetivo não for tão alto, for um pouco mais baixo, aí você já pode trabalhar de uma forma menos intensa, com... Período menos prolongado, uma forma mais curta. Então não tem como te afirmar, porra, é quatro meses. Não, planilha de 21K, cara, é 16 semanas, você tem que ter 16 semanas aí para programar. Depois de 16 semanas você já pode mandar brasa. Vamos lá. Tudo depende do seu objetivo, da sua disciplina, de como você quer se dedicar para atingir esse objetivo, porque tudo isso vai influenciar né, nessa, na sua caminhada até essa prova de 21K. Tá bom? Vamos lá. Joyce Oliveira, estou iniciando na corrida e que devo trabalhar mais? Velocidade ou tempo de corrida? Muito boa pergunta, Joyce. O grande barato da corrida, a gente tem que entender, tem aquela galera que gosta de trabalhar no período de base, um volume muito alto com uma frequência cardíaca baixa, para ter os ganhos cardiovasculares, o um aumento da cavidade, da cavidade ventricular esquerda, né, que é onde entra o sangue e depois você vai lá e pum, bombeia, né? Que os estímulos no coração são mais ou menos assim. Quando a gente trabalha com o coração mais devagarzinho tal, sem forçar muito, a gente está trabalhando o aumento dessa cavidade do seu coração. Aquela parte do lado esquerdo, aqui é o meu lado esquerdo, mas está saindo direito aí, né? tá Do lado esquerdo do coração, não vai no lado esquerdo. Você aumenta esse lugar, que é a hora que o sangue entra, cabe mais sangue aqui. Os treinos mais intensos eles vão trabalhar na espessura do seu coração, para deixar o seu músculo mais forte, para que a cada batida ele consiga ejetar mais sangue. Ou seja, tem uma maior pressão, porque o mais sangue vai depender do volume, né? Então, muitos gostam de trabalhar primeiro esse aumento da cavidade para depois começar a trabalhar essa contração mais forte, mais intensa, tá bom? Esse é um ponto interessante. Então, eu vou ter que trabalhar volume ou vou ter que trabalhar intensidade no começo? Calma. Um bom, um ponto interessante que a gente tem que pensar é que eu vou trabalhar ganho de resistência e velocidade, Ok. O que, que eu trabalho antes? A resistência ou a minha velocidade? É interessante você pensar que com a velocidade você aumenta o seu VO2, certo? A capacidade de oxigenação, transporte de oxigênio e tudo mais. Beleza? Você aumenta? É, é, é. É com treino de velocidade que você vai puxar esse negocinho para cima. Os treinos bem fortes. Os treinos de volume muito alto, com intensidade baixa, vão trabalhar a sua resistência. O seu coração fica mais resistente a ficar batendo lá o tempo inteiro, sua musculatura, transporte tudo mais. Beleza? Mas você não tem um aumento desse transportes, das mitocôndrias e tudo mais, acelerar, levar o oxigênio tudo mais, não é facilitado, não é tão facil, não facilitado na captação. Você precisa de treino forte. Os treinos longos trabalham essa resistência de você resistir, de você trabalhar na qualidade do substrato energético que você está fazendo ali, que você está captando. Beleza? Então, se, se, somente se, eu quero ficar mais rápido, vamos lá. Eu quero correr para baixo de 40 minutos, os 10 km. Beleza? É interessante, você vai ter que correr num pace de 4, né? 3,59. Se eu começo a treinar para ter a resistência para correr 10 km, antes de treinar a velocidade para ter 10 quilômetros, ou para atingir esse meu objetivo, é muito mais complicado. Eu prefiro que você... Trabalha a velocidade para você atingir esse pico de 3,59, vamos dizer assim. E depois você vai começando a trabalhar a resistência para você se manter nessa velocidade. Porque você vai atingindo um teto aqui. Seu VO2 está aqui, você vai trabalhando a resistência aqui pum, encaixou. Se eu não trabalhar esse VO2 antes, para deixar ele mais alto, eu vou estar tá com o teto baixo. Entendeu? Da minha resistência ali que eu vou trabalhar. Meu teto está baixo porque eu não trabalhei velocidade. Então você trabalha a velocidade, seu teto está alto, sua resistência está baixa. Eu não consigo resistir muito tempo aqui nesse teto. Então eu vou trabalhando depois minha resistência ao longo do meu, do meu treinamento, do meu macro ciclo, para ficar mais próximo do meu teto, do meu limite. Para eu conseguir resistir mais, para ter um, um melhor trabalho do meu aço lá. Beleza? Esse é o ponto. Estica lá em cima, depois você vai chegando aqui sua resistência para você bater lá. Então, eu acho muito interessante você primeiro trabalhar a velocidade para depois trabalhar a resistência. Mas isso tudo depende do momento do seu macrociclo. Não se esqueça disso. Não vai sair daí dando tiro. Ah, vou voltar pro treino agora, vou sair dando tiro. Calma. Primeiro você tem que acordar o seu corpo, adaptar ele, voltando, dar a disciplina. está forte o suficiente para você começar a aplicar esses estímulos mais fortes depois do trabalho de resistência. Beleza? Não é tão simples como parece. Mas simples mesmo é treinar. É manter o corpo em movimento. Que isso é o mais importante. É estar sempre em movimento. Cara, e foi por isso que eu criei o Corrida Perfeito. Ô, Corrida Perfeito, ó. O Corrida Perfeita que é justamente para você se manter em movimento sempre. E como é que você se mantém em movimento sempre cuidando da sua estrutura? Cuidando do seu corpo, cuidando da sua técnica de corrida. Você tem que ter consciência do seu movimento, você tem que ter fortalecimento do seu corpo, você tem que ter a coordenação do corpo. Independente da intensidade que você vai fazer, do trabalho de volume que você vai fazer, do treino cardiovascular... Sua estrutura tem que estar tá pronta para carregar esse coração que vai estar tá bombando no final da temporada e no começo e ele vai estar tá devagarzinho crescendo. Beleza? Pense na sua estrutura, pense no básico do seu organismo para você depois trabalhar todas essas questões com segurança, porque depois você tá com o coração lá bombando, 77 de VO2 e tal, voando, o coraçãozão lá, mas o joelho tá doendo, o quadril tá quebrando. Ih, meu irmão, é lesão. Lesão, não treina. Atleta lesionado no treino Então, melhor coisa que você faz É manter a consistência dos treinos Evite os vales Após os picos Tente manter ali bem retilíneo Para que o pico não seja tão pico E o vale não seja tão vale Beleza, galera? Bom, são 8 horas né? Mais uma segunda-feira Segunda-feira que vem eu estou de volta Será? É 24? Vai ter? E aí? Se o pessoal falar que vai estar junto, eu venho aqui, cara. Porque se é de Natal, dá pra ir um pouquinho depois, né? Até mesmo pra gente dar umas dicas sobre como queimar como a queimar rabanada, o pernil. Beleza, galera? Bom, se eu não estiver de volta aqui, se não tiver um quórum aí pra me assistir na segunda-feira que vem, Feliz Natal, fiquem bem e lembre-se, amor, meu povo, amor. Vamos que vamos. Uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Tchau.